Força, pela tua parte já está cumprida a ordem de nada mais que tenho aqui. Mas eu... Como arranjar coragem para acorrentar um deus do meu próprio sangue? Este como como assolado pelas tempestades. Necessário, é. Né? Porém que o faça. Pois custar-me ia carta de descuidar as ordens do pai. Filho da Sábia Temes. Deus Deus há pensamentos É como uma água. Minha e tua, que vou acorrentar-te esta rocha de Quando jamais ouvirás uma voz, verás um corpo humano, mas onde queimado pelos raios ardentes do sol perderá a frescura a tua pé. Com alegria verás a noite ao cortar a voz sobre o seu manto destravado pois quando o cavar do sol verde reter a geada sempre o mau presente desmagar. Pois ainda não nasceu aquele que te libertará. Foi o que ganhaste com o teu amor pela raça humana. Tu, um Deus que não tem a ira dos deuses, das teus mortais privilégios que não lhes são devidos. Por isso ficarás de vigília. Neste triste rochedo. De pé. Sem poder dormir nem descansar. Soltarás medos e lamentos todos em vão. Porque o coração de Zeus é leva. O um novo soberano é sempre severo. Porquisitas. Diz-me porque essa piedade. Que não odeias um deus, inimigo de todos os deuses? Que aos mortais entregam o círculos Os laços do nascimento e da camaradagem têm um estranho poder. Assim é? Mas como é possível desobedecer hum. às ordens do um pai? Não temos mais isso ainda? Se que foste cruel, e agressivo. Ora, a nada serve -se, chorá-lo. Nada podes fazer por ele, não te tormentes em vão. Rodei o meu ofício. Odeio a arte das minhas próprias mãos. Porque que a odeias? Digo-te sinceramente que a tua arte em nada é responsável por todas as malos. É verdade. Mas preferia que coubesse a outra esta sorte. Todas as tarefas são punosas. Exceto ser rei dos deuses. Só os deuses é livre. Eu sei. Isto... é para ver refutada. Apressa-te então! Prende-o com as cadeias antes que o pai te veja a hesitar. — Aqui estão. As cadeias dos pisos estão prontas. vendo Prendo-lhe os braços para correntes, martela-as com toda a força e grava as no... — É o que estou a fazer! Não deixe nada frouxo. Já está. Este braço está bem preso, pelo menos por aqui não vai poder soltar Agora prende o outro, solidamente. Que ele que saiba que estou o seu engenho. Nada é comparado com o seu. Ninguém! Ninguém, não ao ser que poderá queixar-se do meu trabalho! Aí tens de estar a frente a respeitar para o bem que não há é de receber. Vejo prometer-o receber o castigo que merece. Vamos, passei-lhe agora essas galilhas em volta dos flancos. Professor Zé Fazelo, depois lá me mais ordens. Surte-te a de bichos de a força. Eu Agora eu podes mostrar a tua roupa nunca à vontade. E oferecer aos montais os privilégios que aos deuses roubaste. Como irão os teus mortais aliviar-te as penas? Erradamente, os deles serão o que prometeu. Previdente, -se. já que é de sabedoria que tu precisas agora, para juntar da à arte de correr. <risos> Águas correntes dos rios. Ó oh, sorrisos sem contas das vagas marinhas. a oh, terra! Mãe de todas as coisas. E tu, disco solar que tudo vê, eu vos invoco. Ved como sou tratado pelos deuses. O golpe de um Deus, ver as injúrias, o suplício e a tortura com que agonizarei durante mil anos. Foi esta a prisão infame que para mim inventou o novo Senhor dos Deuses. Devo suportar o melhor que puder, que o Senhor me reserva sabendo que a força da necessidade é insuperável. Por ter obsequiado os mortais, vejo-me agora sob o jugo deste tormento. Pois fui eu que, no oco de uma cana, apanhei e roubei a semente do fogo, que se revelou para os homens a mestra de todas as artes e o seu grande recurso. É este o pecado pelo qual me vejo tão duramente castigado, crucificado e agrinhoado exposto aos ventos dos céus. Será de pássaros? No ar-se o sol leva a bater de asas. Tudo que disse aproxima me provoca medo. E que no bater-voz de asas, chegou a este rumo. após ter vencido a custo, a luta seguiu o pai. Conduzíram-nos os rápidos ventos, Pois o ressoar de aço perdido penetrou até às profundezas da nossa caverna, a expulsão de nós a timidez, e descalços como estávamos, nos precipitamos para teu auxílio. Vejo-te aqui, prometeu, e um temor encheu de súbito os meus olhos ao contemplar o teu corpo que devia sobre essa rocha, ultrajado por crimões inflexíveis. Novos senhores reinam no limpo. E, em nome de recentes leis, Zeus reina com tirania e aniquila os fortes de outrora. Antes me tivesse lançado para as profundas da terra, para o há leito dos mortos do meu starter, e me tivesse acorrentado cruelmente com cadeias inquebrantáveis, de modo que nenhum deus ou ser algum rejubilasse com o meu sofrimento. Em vez disso, mísero de mim, sofrendo para divertimento dos meus inimigos. Que Deus teria o coração tão duro que em tal encontrasse motivo de júbilo? Quem, a não ser Zeus, se não se compadeceria das suas penas? Eu, inflexível na sua ira, esmaga a sua própria raça, não cedendo e, quanto não saciar, a sua sede vingança. Eu juro que, mesmo humilhado como estou, de mãos e pés amarrados a estas fortes cadeias, o Senhor dos Imortais, na se está de mim para lhe revelar quem é que lhe roubará o servo e a glória. E não me encantará com o um feitiço moloso as suas palavras mais persuasivas. Nem eu, intimidado por duras ameaças, devolverei o meu segredo, enquanto ele não me libertar e consentir me compensar por este ultraje. És ousado por teu. O teu ânimo, apesar de todo o teu futuro, não cede e continuas com palavras demasiado livres. O que podes fazer para forter mais às tuas desditas e chegar a Porto Seguro? Indomável e incomovível é o coração de Zeus. Eu sei! <risos> Eu sei que Zeus é implacável e faz do seu arbítrio o próprio direito. Mas abrondará um dia quando as minhas palavras se tornem realidade e o cobrar. Então, apaziguada a sua cólera impiedosa, virá pedir a minha ajuda e amizade. Agora conta-me e diz-me: qual foi a acusação de Zeus contra ti para te tratar de forma tão ignominiosa e brutal? Diz-me se não me causar sofrimento. Quando os deuses se entregaram à cólera e se instalou entre eles uma contenda para que Zeus fosse o seu único senhor, eu deixava os conselhos aos titãs, que nem sequer se dignaram a ouvir Desprezando a astúcia, julgaram que venceriam pela violência. Então achei melhor aliar-me a Zeus, que me acolheu de bom grado. Foi graças aos meus conselhos que o negro abismo do Pátrio encerra agora o antigo crono e os seus aliados. Foram esses os serviços que prestei ao rei dos deuses. E esta é a recompensa que recebi, a sua negra ingratidão. Parece que é uma doença aderente à tirania a desconfiar dos próprios amigos. Só um coração de ferro ou de pedra não se compadeceria nas suas penas de meter. Quanto à vossa pergunta, sobre que acusação me castiga e submete a esta tortura, vou responder-vos. Logo que se sentou no trono paterno, distribuiu os privilégios pelos diferentes deuses. Não teve em conta os mitos mortais, decidido como estava a aniquilá-los e criar uma nova raça. Ninguém se opôs a esta intenção senão eu. Só eu tive a audácia de impedir que a humanidade fosse recida a pó e lançada no Hades. Eis a razão por que estou submetido a estas dores. Cruelho de suportar lamentáveis deveres, por me ter compadecido dos mortais. Eu próprio, efeitos indigno de ter ser Piedade, sendo assim cruelmente castigado. Espetáculo que só desonro ao meu desejo. Eu me desejaria nunca ter assistido a tão triste espetáculo. Pois, ao oh, partes parte o meu coração. Mas... Não teriam as tuas ofensas ido mais longe do que as contaste? Sim. Libertei os homens do mês da morte. E que remédio inventaste para esse tormento? Implementei bem fundo nos seus corações a cega esperança. Bem é precioso, deste aos mortais. Fiz ainda mais. — nos o fogo. <risos> — O Agora os homens, cujas vidas são em febras, possuem fogo ardente. — Assim é. Com ele, dominaram muitas artes. — é por esses crimes que padeces. Sofre a crueldade, inusorável desejo. — E não há prazo para pôr ter mais tuas ditas. Nenhum. A não ser quando lhe parecer conveniente. Tu nunca o fará. Existe alguma esperança. Não vês como te um erro. A mim a dizer -te. E a ti deve ser muito doloroso ouvi-lo. É fácil para quem está longe do mal, exortar e considerar quem sofre. Sempre soube tudo isto. Errado? Sim. Cometi a ser e fui-lhe Para salvar os mortais, a trair sobre minha desgraça. Todavia nunca pensei em vir a sofrer o tamanho castigo que me consumiria agriloado, desde como deserto e solitário. Não chores mais, amigos, hoje. Senta-te e escuta o que o futuro me reserva. E ficarás a saber tudo até ao fim. Atenda ao pedido de quem agora sofre. Estou ansioso por ouvir. Até ao fim tudo. <tos> Finalmente, cheguei por um tempo, após uma longa viagem. sem outra rede além da minha vontade. Acredita que me compadesses das tuas penas. Suponho que sento a mesma família e isso me obriga, mas à parte do parentesco não há ninguém a que eu mais respeite do que tu. Reconhecerás que isso é verdade e que não estás me afeito de ser lisonjeiro. Diz-me o que posso fazer para te ajudar. Nunca poderás dizer que tens amigo mais firme do que Oceano. Oceano? <risos> Também tu vieste para contemplar o meu tormento. Como ousaste deixar o rico do teu tiro o seu nome e as grutas naturais com tetos de pedra para visar a terra? Ou vieste para ser a minha desgraça e associaste às minhas penas? Observe este espetáculo. Eu... Amigo de Zeus, aquele que o ajudou a consolidar o seu poder. Vê como que tormentos me conquistam. conquistão. E embora seja sábio quero quer dar-te um conselho útil, conhece-te a ti mesmo e adota novas atitudes, pois o novo senhor reina entre os deuses. Se preferis aqui palavras assim duras e coléricas, Zeus, ainda que sentado no seu trono muito acima de ti, poderá ouvir-te e os maus presentes parecerdeu nessa altura uma brincadeira de crianças. Oh, meu feliz amigo, deixa a tua cólera e procura-lhe livrar -te dos teus tormentos. O que eu te digo talvez te pareça velho e, todavia, prometeu, é evidente que o teu castigo provém das tuas palavras demasiado arrogantes. Contudo, não és nada humilde, nem te ao sofrimento e aos maus presentes queres acrescentar outros. Vamos culto aos meus conselhos. Reino-me um monarca duro. Que governa sem ter de dar contas a ninguém. Reconhece isto. E para de te revelar contra o Guilhão. Agora parto. E tentarei por todos os meios de libertar-te das tuas cadeias. Entretanto, mantente quieto. E modera a tua fúria e a tua cólera. Acaso ignoras, tu que és sensato, que uma língua imprudente está sempre sujeito ao castigo? Investe a sorte de manteres dele de qualquer acusação. Depois de teres ousado com o parceiro de mim. Mas agora deixa, não penses mais nisso. Fazes o que fizeres, não consegues persuadir dele, pois ele não se deseja sensibilizar. Toma cuidado contigo. Não vais prejudicar por minha causa. És melhor conceder dos outros do que de ti próprio. Os factos assim me demonstram. estou terminado a partir. Não tentes reter-me. Tenho a certeza. Sim. Estou certo que Zeus cederá ao meu pedido e libertar-te a destas cadeias. Agradeço e jamais esquecerei. A tua boa vontade é tudo o quanto se pode pedir. Não te riscos, pois todos os teus esforços são vão. Toma cuidado contigo. Não há de longe do perigo. Ah, porque souvo, não quero por isso que muitos outros souvam também. Não. Longe disso, a ti não te falta experiência, nem me que eu te instrua. uma Mandei-te a salvo, como é sabes fazer. Entretanto, suportarei até ao fim a minha sorte até que Zeus abandone a sua cólera. Então, não aprendeste que existem palavras que curam uma doença da cólera? Sim. Se o momento certo, mas não travando-se sobre de uma meio acrescente. Mas achas que pode acarretar para mim algum perigo, o facto de eu ter apenas ousado interessado por ti? É um esforço inútil. E um gesto irrefletido. Deixa-me ser culpado desse mal. Às vezes um homem sábio tem mais a ganhar e não parecer. Nesse caso, essa falta antes de mim. Com essas palavras, mandas-me claramente voltar para casa. Assim é. Temo que a tua piedade por mim te faça ganhar novo inimigo. Aquele que se acaba de sentar no trono todo poderoso. Só cuidado. Não vai ele irritar-se. Seu suprimento é uma lição para mim. Prometeu. Vai. Vai e conserve essa opinião. Estou pronto a partir. Não precisas de me dizer. Chora do infeliz choro, Prometeu. Dos meus olhos correm suaves torrentes de branto, qual fonte banhando o meu rosto, porque Zeus, governando como a leste são suas, faz reconhecer por afos a soberba do seu poder aos deuses de outrora. Por todo o mundo se ouvem clamores angustiantes, choram as gloriosas e antigas honras a ti e à raça dos titãs adaptadas, Até hoje, só outro deus titã atormentado, subjugado por laços invencíveis. Atlas, de prodigiosa força, que às costas sustenta a bóveda celeste. E as vagas do imenso oceano rugem, que umas sobre as outras, gemem o abismo. As sombrias entregas de antes respondem com gemidos surdos, e as fontes cairadas dos rios choram angustiadas a tua dor. tai porém, o que eu fiz pelos mortais, na sua miséria. E como fiz deles seja inteligência e lutados de razão. Naquele tempo eles olhavam, mas não viam. Ouviam, mas não escutavam. Como nos sonhos, viviam a sua vida confusa e sem finalidade. Não tinham sinais escuros do inverno, nem do fértil verão, nem da florida de primavera. Tudo faziam-se um entendimento até ao dia em que eu, lhes ensinei a terminar o nascer e o acaso dos astros ensinei os números, a mais importante das ciências e como dispor as letras na escrita. Memória de todas as coisas, mãe de muitas artes. Submetido ao sofrimento e à humilhação, estás perturbado na tua razão. E como um mau médico que adoeceu, desesperas sem encontrar cura para os teus montes. Quando adoeciamos, não tinha um medicamento, sólido ou líquido, nem bálsamo, e definhavam de falta de drogas. Até que eu lhes ensinei a mistura de ervas medicinais para se curarem de todas as doenças. Tal foi a minha obra em matéria da profecia. Resume-se tudo a uma única frase: Todas as artes e ciências dos mortais são Dávidas teu. Todas! Quem, senão eu, poderá reclamar de as ter descoberto antes de mim? Agora que já favoreceste os mortais em teu prejuízo, arranja uma maneira de me libertares. Estou confiante que um dia ainda te libertarás dessas cadeias e irás lutar contra o poder de Zeus. O destino, que tudo leva ao seu termo, ainda não terminou o fim da minha agonia. Devo passar todas as provações até ganhar a minha liberdade. O engenho é bem mais débil do que a necessidade. E quem governa a necessidade? As Três Parcas e as Irinas de eterna memória. Então Zeus tem menos poder do que elas? Ele não pode fugir ao seu destino. — E que outro destino está traçado para seres, se não reinar para tudo o sempre? — Isso não podes saber. — Se parece ser a verdade que mantens em mistério. — Fala de outra coisa. Ainda não chegou a hora de revelar o meu segredo. Pelo contrário, devo ocultá-lo o mais possível. Só calando, poderei um dia vê-lo a libertar-me desta prisão infame. Que nunca seus que tu governa opõem o seu poder à minha vontade, que nunca eu descuide venerar os deuses com sacrifícios em que se imolam, pois, junto ao curso inesgotável do meu Pai Oceano, que nunca o ofendam as minhas palavras e que este propósito jamais se do meu espírito. Grato é passar toda a existência em confiada esperança e nutrir a alma de alegrias radiosas. Mas estremecemos ao ver-te, Prometeu, um consumido por mil sofrimentos, pois, pois não. não temendo a Zeus e perseguindo do -te teu, bom teu bom próprio desígnio, honraste em nas os mortais. ganhaste em teu prejuízo. Que ajuda, que apoio esperas tu destes seres e fêmeas? Acaso não vês a fragilidade inata, teno como um sonho que imobiliza a cega espécie humana? Que nunca a determinação dos mortais viola a ordem harmoniosa estabelecida por Zeus. Pelo tempestado amarrado à rocha. Por causa e espias por sofrer tal morte. Diz-me a que lugar me trouxe o meu infeliz a errar. De olhar, salta da sepultura para me se sem piedade e faz-me andar errante e chomeada pelas praias arenosas. enquanto a música da flauta me envolve numa melodia embaladora. Para onde? Para onde me levam estas viagens sem fim? Que culpa viste em mim ao filho de Cronos para me infelizes os estás tormentos? Porquê é que assim me afliges e me arrastas à loucura com o pavor da forrada de um escarro? Teima-me com a tua chama. Veja que a terra me devora, faz-me em dos monstros marinhos. Não recuso, senhor, as minhas súplicas. Já me castigaste bastante com este vaguear interminável e não vejo como escapar das minhas penas. Ouça a minha voz. É eu, a rapariga de cornos de vaca. Como não me a don José Filha de Inaco, que incendiou de amor o coração de Zeus, e que agora, pelo ódio de eras encadeado sobre ela, seja obrigada a esta fuga sem fim. Como sabes o nome do meu pai? Quem és tu, amargurado, que me conheces e convidado, me hagas o tormento enviado pelos deuses? Que me consome, picando-me com ferrão, que me faz obrigar louca? Vítima da vingança da rancorosa era, chego aqui, desenfreada a correr, atormentada pela dor e a fome. Quem entre os infelizes deste mundo sofre que o que sofre? Diz-me claramente mãos que mãos os pegue. Que é expediente ou que remédio me salvará. Fala se souberes. Ajude e aconselhe esta pobre e errante. Dir-tei -é claramente tudo o que desejas saber. Sem a beber mistério, mas ela tem palavras simples. <risos> como se é fazer entre amigos. Tens dentro de ti prometeu. Que deu o fogo aos mortais. Ou oh, bem feitor que socorreu toda a raça humana. Ou oh, infeliz prometeu. De crime se oferece uma tal permissão. Acabei mesmo agora a lamentar as minhas dores. Então. Te rogo, Nada te esconderei. Diz-me. Quem tem correndo hoje da rocha? A vontade de Zeus e. manifesto. Por crime cumpre-te este castigo. Já te disse, é suficiente. Então revela-me um onde e quando fim da minha corrida maldiçoada. É para ti, melhor ignorá-lo do que sabê-lo. Não me escondas o que estou condenada a sofrer. Não pretendo negar-te ao favor. Porque exibas, então, em contar-me toda a verdade. Não é por má vontade, mas porque temo de troçar-te o coração. Não te preocupes comigo, mais do que o meu desejo. Já que insistes em sabê-lo, forçoso é que tu diga. Ainda não prometeu. deixa me também esta história. Saibamos em primeira mão que a tormenta, e depois que ela saiba de ti as provações que ainda Cabe-te a ti e eu cederes ao seu pedido. Lágrimas e lamentos, enquanto a sua recompensa, quando despertarmos aqueles que nos ouvem, lágrimas de compaixão. Sempre visões noturnas me vinham visitar ao meu quarto, a me com palavras doces. Ditosa, três vezes ditosa, porque conservas a virgindade há tanto tempo, quando espera o mais glorioso amor? Zeus inflamado pela seta do de desejo, por ti anseio. Contigo desejo viver em mais. Não rejeites minha filha, leite-me especial de Zeus. Dirige te para o luxuriante Prado de Lerna, onde basta um rebanho e o gato do teu pai. Agora assim, suavizar os desejos dos olhos de Zeus. Desejos? Sim. Todas as noites era assaltada por estes sonhos até que ousei contar ao meu pai. Finalmente, Inaco recebeu uma resposta de lado, ordenando-lhe abertamente que me expulsasse do lar e da cidade, para, como um animal consagrado aos deuses, vaguear livremente até os confins do mundo. Se não o fizesses, Zeus aniquilaria a toda a sua raça. Alquecendo, meu pai expulsou-me e fechou-me as portas de casa contra a sua e minha própria vontade. Mas a vontade cruel de Zeus, assim, forçava a fazer. Imediatamente... A minha forma e o meu espírito se alteraram. Com cornos, como podem ver. E picada por um moscardo de um salto correio aluquecido por aí fora. Um pastor gigante, árvores, violento na sua cólera, perseguia-me vigiando todos os meus passos com os seus dez olhos. Um golpe inesperado a de súbito vida. E eu, picada por um moscardo, Fustigada pelo chicote divino, continua a minha corrida de terra em terra. Eis a minha história. Se podes revelar os males que ainda é nos esperam. Diz-me. E não me consoles com mentiras piadosas. Pois não há peste mais infame do que as falsas palavras. Que destino terrível e iluminatável! Nunca podíamos imaginar que tantos estranhos relatos pudessem chegar aos nossos ouvidos. Vê quantos sofrimentos, misérias e medos dolorosos que veste -se a segurar, despassa-nos e gela-nos a alma, Estremecemos ao conhecer a sorte de Guion. Choras tanto sobre tempo com a mulher assustada. Guarda as tuas lágrimas para quando soubes o que não te espera. Então fala e conta -me. Dá conforto a quem sofre saber diante mão e com clareza o que resta das tuas desditas. Desejavas que ela própria nos contasse os seus infortúnios e facilmente obtiveste me o vosso primeiro pedido. Mas agora houve o resto. Que sofrimentos pela mão de Hera esta jovem entrará de suportar. E tu, filha de grava na tua memória as minhas palavras ficarás a conhecer o termo das tuas correrias. Ao seis deste lugar, volta-te primeiro para onde nasce o sol e precava as planícias incultas, até chegares aos países de citas nómadas. São armados com marcos poderosos. Não te aproximes deles. Chegarás então ao rio Ibrista. Não o temos atravessar. É perigoso demais. Antes de chegares ao Cócaso. O próprio cumo da montanha. Além onde o rio cai é em torrentes em deve Deves atravessar os cumos próximos dos astros e tomar o domínio do sul. Aí encontrarás as Amazonas guerreiras que odeiam os homens. Elas mesmas de boa vontade brincarão o caminho. Deixarás então a Europa e passarás ao continente asiático. Não vos parece que o Senhor dos Deuses usa igualmente de grande violência em tudo. Um Deus que desejava unir-se a esta mortal continua a guiar sem -se destino. Oh Ion. Infeliz. Encontraste um amante cruel. Tudo o que eu te disse até agora. Não acredito. Não passa do começo as tuas, destino. Tens aí duas desgraças a dizer? Sim. Um mar tempestuoso de fornais dos infortúnios. Para que continuar a viver então? Porque não me lançares já deste pinhaço escarpado e destroçar-me lá embaixo, baixo cessando assim as minhas pedras. Mais vale morrer de uma vez do que sofrer durante toda a vida. É. Difícil seria então para ti suportar a minha agonia, pois o meu destino é não morrer. A morte seria um alívio, mas não se vislumbra o fim para as minhas dores enquanto Zeus não for derrubado do seu trono. É possível que Zeus venha um dia a ser destornado? Julgo que te alegraria se tal acontecesse. Como poderia evitá-lo, se é graças a ele que sou? Pois fica sabendo que assim acontecerá. Quem despojará o séptico terrível? Ele próprio, devido às suas insensatas resoluções. Como? Diz-me se não prejudicar. -te. Ele fará um casamento que será a sua ruína. Com Deus ou mortal. Diz-me se puderes. Que importa? Isso não pode saber. Então será essa esposa quem o levará do trono. Ela dará à luz um filho mais forte que o pai. E não haverá maneira de evitar esse destino? Não. A não ser com a minha ajuda, uma vez posto em liberdade. Mas quem poderá libertar-te contra a vontade de Zeus? E eu? O meu libertador será um dos teus descendentes. que dizes? Um dos meus filhos te libertará destes milhares? Sim, é. Três gerações depois de ti. É uma profecia difícil de interpretar. Não tentes conhecer todas as provações que foram destinadas. Concedeste-me esse favor, não me prives agora dele. Eu uma de duas profecias. Paixão, diz-me, e permite me escolher. Escolhe então se queres saber o que irá terrestre do teu nome errar. Ou quem será o meu libertador? Um acerto um favor a é ela e outro a mim. Não me negues as minhas peças meu teu. É eu que vale-lhe o tempo do seu errar. E a mim, o nome do teu libertador. É isso que mais aceito saber. Já que tanto desejais, não me negarei a dizer-vos tudo o que pedis. A ti, primeiro, eu. Nomeareis inúmeras terras para onde o destino te lançarei loucas correias. Depois de teres atravessado o rio, que é a limite de dois continentes, encontrarás as filhas de Forcis. Isto é apenas o começo. Toma cuidado com os cais mudos de Zeus e os grifos de Bicagudo. Não te aproximes deles. Chegarás é então uma terra longínqua, de um povo que habita junto às fontes brilhantes do sol, onde fica o rio Tíbio. Segue o seu curso. Até alcançais as cataratas, onde do alto, os o Altos Montes Bibulinos o Neilo jorra uma corrente sagrada e salutar. Ele, Gert, e ele, até o delta do Nilo, onde, finalmente, segundo uma determinação do destino, será fundada por ti e eu, e os teus descendentes, uma colónia distante. Se alguns destes desígnios são obscuros ou difíceis de compreensão, faz as perguntas que já és necessárias para compreendas tudo claramente. Disponho de mais tempo do que desejaria. Se ainda tens mais coisas a dizer não, consegue-me, por favor, que Zeus, devolver te a razão, pousando sobre ti a sua mão. O toque fundará o teu ventre e darás à luz um filho de Zeus, o um negro épafo, assim chamado pela forma como foi gerado. <risos> Longo será o meu discurso, se te contassem por menor toda a história. Dos filhos dos seus filhos nascerá um bravo herói, célebre pelo seu arco. Que virá libertar-me destas cadeias. É este o oráculo que me contou a minha mãe. Temis, irmã dos Titãs, nasceu nos antigos tempos. Contar-te como um tudo isto acontecerá levaria muito tempo e nada ganharias em sabê-lo. E desvia-me da roda. Eu já não domino a minha língua. E as palavras, percebi tão só o caso, embatendo contra as ondas. Não me faz destruição. Sim. Era sábio aquele que primeiro pesou em seu espírito e formulou com palavras que o melhor é casar com o seu igual, e não desejar, quando se si é pobre, unir-se a uma mulher mimada pela riqueza, nem há que se orgulha da sua nova condição. Que nunca, ó oh barcas, que, que nunca me vejais partilhar o leito de Zeus, nem unir-me a um Deus em matrimónio. Estremecemos ao ver a juventude, de Io a quem foi negado o amor de um homem, gasta neste variar e terminava porque era cruelmente o impôs. O casamento com um igual não me inspira receio ou perigo. Que o amor dos grandes deuses não sobre nós o seu horário É uma guerra insuportável, em é que o desespero é o único caminho. Não sei o que poderia vir a acontecer pois não vejo como escapar aos desígnios de Zeus. Eu juro que Zeus, por muita oportunidade que seja, não terá -te o humilde. Tão desastroso é o casamento a que se propõe. Casamento que derrubará do poder do trono, levando-o ao esquecimento. Esse dia será cumprida a maldição que o seu Pai Crono lhe lançou no dia em que foi derrubado o trono antigo. Deixa. Deixa que ele se sente no trono paterno, confiante no rebombar celestial. Nada o salvará. Nada impedirá a sua queda vergonhosa e intolerável. Ele próprio está a criar o seu adversário, um prodígio insuperável, que inventará um fogo mais pujante que o raio, um estrondo mais bagador que o trovão, e que destruirá a terrível arma marinha que sacou do mar e a terra o tridente de Poseidon. Nesse dia, ele aprenderá a ver a diferença entre comandar e ser comandado. Os teus presságios contra Zeus são claramente a expressão dos teus desejos. Falo daquilo que se vai cumprir. E também do meu desejo. Então devemos esperar alguém que venha submeter Zeus. Sim. E sofrerá penas ainda mais pesadas do que as minhas. Não receias pronunciar tais palavras Por Porquê recear se estou condenada a não morrer? Porque Zeus vão operar pelo meio piores. Ele que o faça! Estou preparado para tudo. Um sábio fala com prudência e deve comer nemesis. CURVA-TE! ROGA-TE! Adula, como sempre, quem tem o poder. Zeus preocupa-me menos do que nada. Ele que faço o que vai entender no pouco tempo que lhe resta, pois não governará muito mais tempo entre os deuses. <coughs> Mas olha, eis que se aproxima o seu mensageiro, o criado de novo tirano traz certamente uma mensagem. A ti, ó... Oh, suprema inteligência de coração azedo. A ti que pecaste contra os deuses a honrar os mortais. A ti, ladrão do fogo! A ti o meu pai ordena que digas que casamento é esse de que tanto falas e pelo qual será derrubado do poder. Fala sem enigmas e explica tudo claramente. Não me é obrigues a fazer uma segunda viagem, prometeu. Sabes que não é com essas respostas que Zeus te deixa abrandar. Usa uma linguagem altiva e cheia de arrogância, como convém um lacaio dos deuses. Seis jovens e novo é o vosso poder e como tal julgais viver numa fortaleza inexpugnável. Pois eu já vi cair duas dinastias dessas mesmas alturas, e a terceira, que agora governa, hei é de vê-la cair mais vergonhosamente e com maior rapidez. Pensas que eu tenho e me vermo diante dos novos deuses. Não o nem muito nem pouco, longe disso. Vá, volta depressa para onde vieste. Nada ficarás a saber aqui. Foi essa mesma obstinação e insolência que te levaram a esta situação dolorosa. Fica sabendo que não trocarei a minha desgraça pela tua servidão. Preferes então estar confinado a este rochedo do que ser o fiel mensageiro dos seus pais? <risos> Usas a linguagem adequada do insolente? Parece que te orgulhas da tua situação presente. Parece-te a ti. <risos> Assim, um dia eu vejo os meus inimigos, e tu entre eles, na minha situação presente. Porquê eu? Também a mim me culpas do teu sofrimento? Na verdade, odeio todos os deuses que recompensam os meus benefícios com tamanha infâmia. É evidente que a tua demência é grande. Talvez. Se é demência odiar os inimigos... Serias intolerável se agora estivesses livre e no poder. Mas o tempo ao envelhecer tudo em si. No entanto, o tempo a ti ainda não te ensinou a ser prudente nem sábio. Tens razão. Ou eu não estaria aqui a falar com o — Parece que nada queres dizer do que Zeus deseja. <risos> — E, no entanto, devo-lhe muito, que pagaria de bom grado. — Estás a brincar comigo? Pensas que eu sou uma criança? — E não és! — Ou ainda mais infantil do que uma criança se a arrancar alguma coisa de mim? — Não há tortura nem mania que me convença a acolhar a Zeus o meu segredo, enquanto eu não me libertar destas cadeias injuriosas. Que Zeus lança o raio peruscante e com asas brancas de neve confundam o um mundo camaleante, que nada me forçará a revelar o meu segredo. Considera bem se este caminho te é vantajoso. Considerei e resolvi tudo isto há muito tempo. Vê se consegues, pobre louco, pesar a tua situação e mostrar um pouco de bom senso enquanto ainda é tempo. Estás a cansar-te em vão. Mais vale és à onda que não rebente. Nunca te convences que, por te temor a Zeus, hei de suplicar ao meu odioso inimigo que me liberte destas cadeias. Não. Isso nunca! Parece que as minhas palavras são inúteis. Por muito que te suplique, nada te demove nem abranda. Como um potro não-domado, experimentas a tua força e, mordendo o freio, lutas contra as rédeas que te prendem. A tua violência, porém, resulta de um frágil raciocínio Pois a obstinação não refletida não encerra em si mesma força alguma. Pensa nos castigos, que, como uma tempestade e enormes vagas, inevitavelmente queiram sobre ti, se teimares em não me ouvir. Primeiro, Zeus, com o estampido do trovão e a chama do seu raio, fará soltar em pedaços as estás para o cedo. te enterrarão no solo, amarrado como estás. Muito, muito tempo passará antes que regresses à luz. Nessa altura, o cão alado de Zeus, a águia sanguinária, surgirá, qual convivem vivo inesperado E durante todo o dia despedaçar-te-á furazmente o corpo e devorará o teu fígado já negro e ruído. E não esperes que este suplício tenha fim, enquanto um Deus não quiser sofrer por ti e de livre vontade descer ao sombrio Hades e às negras profundezas do Tártaro. Pensa bem. Isto não é nisso mas palavras verdadeiras, ditas por Zeus. Ele, que não sabe mentir, e que cumpre tudo o que diz. Olha à tua volta. considera <risos> Pensa que a teimosia vale menos do que um bom conselho. A nós as palavras de parecem-nos <risos> é a renunciar-se à arrogância e a seguir-se sábios conselhos. Faz o que ele te diz. O sábio que insiste no seu erro perde a dignidade. Eu já sabia o que era, e a dizer a começar a se Mas tão é indigno que o inimigo sofra nas mãos do seu inimigo, que ele lance o fogo de duas pontas contra mim. Que o éter... Seja abalado pelo trovão e pela violência dos ventos selvagens. Que o furacão sacude a terra pela raiz. Que o rugido feroz das ondas do mar confunda a rota dos astros celestes. Que ele do alto lance o meu corpo no negro tártaro arrastado pelo turbilhão implacável do destino, que não conseguirá matar-me. Pensamentos e palavras dessas só podem ser ouvidas da boca de lunáticos. Esse arrazoado é próprio de um louco e não vejo sinal de melhoria. Vós, que vos condoeis com os seus sofrimentos, afastai-vos depressa destes lugares, para que o rugido intolerável do trovão não paralise os vossos espíritos. Usa outro tom na tua linguagem e dá-me conselhos que possa seguir. Falas precipitadamente, pedindo-me que faça para mim é intolerável. Ficarei do lado Prometeu, aconteça o que acontecer. Aprendi a odiar todos os que abandonam os seus amigos e não há infâmia que o mais despreze. Lembrai-vos da minha advertência. E quando a desgraça vos assaltar, não se lamentem da vossa sorte, nem digam que Deus vos arrastou sem aviso para o sofrimento. Só vós sereis culpados. Sabes o que vos espera. Se desapanhados na rede inextricável de destruição, não será por um golpe brusco e secreto, mas antes pela vossa insensatez. Por fim os atos, sem essas ameaças, a terra treme. em resposta ao trovão rosto das profundezas, Brilham e serpenteiam os raios ameaçadores. Os quatro ventos em luta atiram-se uns sobre os outros. O céu e o mar confundem-se na sua fúria. Por ordem de Zeus e para me amadrontar, abertamente avança sobre o o ventaval. terra, mais venerável! O oh céu do sol e a lua a todos dão luz! do fio